Salve, rapaz, Firmeza aqui, o Ferrez. Sejam bem-vindos ao canal. Mais uma vez, tô gravando aqui de outro lugar. Principalmente que eu tô com a mão com a artrite aí, né? Um bagulho chato da porra. E eu queria que eu peguei isso na época da padaria, tanto limpar freezer congelado e depois e cuidar dos pão no forno. Só deve ter sido isso aí, né? Mas vamos falar de outra coisa que é a ideia do vídeo hoje. A gente tocar tá a ideia sobre a sensibilidade. Talvez tenha a ver com as mãos, né? Tem a ver com isso também dos nervos, né? Mas a sensibilidade ao próximo né mano o bagulho tá muito louco nessa pandemia aí todo mundo tá meio chapado né tem muita gente ficando chapado eu não vou me excluir desse quadro também porque a gente nunca foi normal mas tá ligado ultimamente o bagulho tá over né mano eu acho que quem passar por isso aí quem conseguir sobreviver a esse governo genocida a tudo que tá acontecendo vai ter uma grande missão aí né mano também de se reciclar como ser humano tá ligado? Porque as pessoas estão muito over, mano. As pessoas elas ligam. Ou elas te trombam, ou elas usam você de uma forma. E querem usar de uma forma. Que você praticamente não é mais um ser humano. Tá ligado? Então, assim, já era. Já tinha um jogo antes, é claro, a gente não é boba, a gente sabe que as pessoas ligam quando tem interesse, não é? Nem todo mundo é amigo. Ou até amigo entra nessa vibe de misturar trampo com amizade e acaba deixando o bagulho todo confuso, né, mano? Você vê o tanto de gente que mete nos status nos Instagram, nos, nos WhatsApp pessoal, só trampo, trampo, trampo, eu já falei disso aqui no canal, que é um bagulho, desumaniza o barato de certa forma, tá ligado? Porque transforma tudo em trampo, né, mano? Eu já tinha visto isso antes, claro, do WhatsApp, falei aqui no canal já uma vez, no, no aniversário do amigo meu, um cara artista, pá, e ele ganhou um currículo com um anelzinho de prato em volta, Tá ligado? Aquilo ali foi foda. A gente tava na festa, quando ele abriu, nem ele acreditou. O outro cara deu um currículo, mano, dos trampos que ele fazia de fotografia e tal, dentro de um anel de prata, sabe assim? <risos> é uns bagulho muito cabuloso, mano. E eu queria falar um pouquinho disso com vocês, dessa desumanização, quando a pessoa liga você só pra poder, já com intuito, tá ligado? Eu tenho alguns parceiros, né, mano, que eu ligo de coração pra eles, gosto muito deles assim, que não são amigos há muitos anos, tá ligado? Mas são amigos que tem sempre um papo da hora para você trocar ideia. Um é o Vanessa Nascimento, que é um cara que eu sempre dou uma ligada para ele. para Um cara que eu tenho o prazer de falar com ele. E assim, é uma das poucas pessoas que eu troco ideia com ele, tá ligado? E sem interesse de, de paipum. Nunca me pediu nada da editora, eu também nunca pedi nada para ele. Fora envolver nos projetos que a gente se envolve, porque eu gosto da companhia dele. Eu vivo tentando arrastar ele para os projetos. Caralho, a câmera... Ah, tá aqui, tá aqui. Então assim, ele é um tipo de cara que a gente sente falta né de ter mais gente assim tá ligado eu tenho mais alguns claro né mano tem uns amigos recentes aí que a gente tá até fazendo um projeto que são os caras da hora que o projeto só é só acontece porque eu quero tá perto dos caras eu gosto dos caras tá ligado e aí inventei um projeto eu também sou muito assim de inventar um trampo para poder tá perto da pessoa ter até a participação da pessoa o outro mano é o Ricardo seco que é o morcegão que é o cara que trabalha aqui no canal também comigo e mais antes disso é meu amigo há mais de 10 anos assim é um cara também que eu ligo para ele para gente bater papo a gente se encontra nos cafés até antes dessa pandemia aí a gente sempre se encontrou não é aquela, aquela amizade direto você tá ligado que eu tô dizendo vocês têm essas amizades também me diz aí depois no, nos comentários certo porque a gente vai voltar o tema que é a sensibilidade eu tô falando dessas amizades que são as amizades que a gente troca ideia de graça tá ligado meu parceiro Ronaldinho também meu compadre Maurício, né, mano? E os outros pessoas que a gente tem aquela afinidade da hora de trocar ideia. E tem gente que, mano, quer jogar o jogo, o jogo artístico, o jogo dos interesses, não tem problema. Tem um jogo nisso também, da hora, tá ligado? Segue lindo e elegante. Mas a pessoa, mano, muitas vezes ela não tem aquele entendimento de que se ela não nutrir uma amizade com você, tudo que fizer ali relacionado não é real, tá ligado? Mano, nós, mano ó, música envolve... Você tá coligado com a pessoa mesmo, pra você fazer uma música com a pessoa. Livro envolve você tá coligado com a pessoa pra fazer um livro, um conto com a pessoa. Não adianta, mano, o cara querer te ligar pra fazer um trampo com você, se você não tem afinidade com o cara, e se aquele bagulho é a sua vida, tá ligado? Então a sensibilização das pessoas, mano, tá indo por água abaixo. E nessa pandemia o bagulho ficou over. O bagulho deu uma, uma trocada, porque a pessoa, ela diz só o interesse dela, ela tenta maquiar, claro, quando troca com você ideia em algum lugar, e ela diz o interesse. Da hora, que nem eu falei, mano Ninguém é ingênuo, ninguém é vacilão A gente tá no jogo também A carreira artística também tá aí A gente tá trampando a carreira artística Mas, mano, tem que entender que muita gente não tá fazendo arte por arte A gente faz arte por uma ideia Arte por uma ideologia Arte por uma identidade, tá ligado? Não é só arte Se fosse arte por arte, mano Tava lindo e elegante Já vendi uns livros, já, já tô lançando um próximo daqui a pouco Tem uma editora da hora Tem a minha editora Lindo, tá, tá suave Então, assim que esse vídeo de repente sirva aí para quem está assistindo, até para o mano que chega muito aviãozão, muito pá, ou a mina que chega muito aviãozão nos bagulho para tentar envolver a gente nas coisas e não entende que tem um fator humano por trás, que você é ser humano, tá ligado? E que essa sensibilidade a gente não pode jogar no lixo, rapaz. Nem antes da pandemia podia jogar, nem agora também, tá ligado? Tem muita gente jogando e saindo no lixo, mano. O que, que adianta você ter uma carreira da hora como fotógrafo, jornalista, qualquer coisa, qualquer coisa, pintor, tá ligado? Músico... O que, que adianta se você não tem uma vivência de verdade com as pessoas próximas ao seu trampo? Se o seu trampo não faz bem para aqueles que estão próximos de você? Não adianta nada, mano. Tá ligado? Você vai receber um prêmio lá na Alemanha, você vai ser indicado para um bagulho lá no, no Canadá, sei lá. Tá ligado? Mas se o seu, seu irmão não valoriza o que você faz, seu bairro também não gosta do que você faz... Entendeu? Se você não aproximou as pessoas ali perto, essa sensibilidade que você tem que ter até como artista, se você é artista de verdade, tá ligado? Então você tem que ter essa sensibilidade. E para os seres humanos que estão na corrida, que não é artístico, todo o game, todo o business, todos os negócios, tudo, mano, envolve isso também. é Você ter uma sensibilidade, você coligar as pessoas porque você gosta. Quando eu falo com o meu parceiro Amaral Whindersson, eu falo porque eu gosto dele, amigo meu de quebrada, de raiz eu tinha menos afinidade com ele do que com os outros caras, tá ligado? Que com os outros caras, com o Macherros, que com Narigas, eu andava mais com os caras, com a Laor, que é o Alex, né, o falecido ratão. Mas aí, ó, a vida vai transformando a gente, e a gente vai tendo mais afinidade com aquele mano que a gente não trocava aquelas ideias, entendeu? Então, a sensibilidade em lado de amizade, de família, ela é importante pra caralho, mano, pra poder a gente... Né, a, a, também tem os vai e vem, tem os amigos que vai, tem os amigos que vem Também normal, que nem eu disse pra vocês Não é nenhum vídeo pra julgar ninguém Mas perante todos esses bagulho que a gente tá vendo das religiões Que não abraça as pessoas, né, tem os pastores, os padres Que só quer pegar o dinheiro, mano Transformou a igreja em outro bagulho Porque perante essa pandemia, por que, que o cara quer aglutinar? Pra matar os fiel mesmo, é pra, pra ter dinheiro Não tem Se Deus, se você levantar uma pedra e Deus tá debaixo da pedra Por que, que você tem que ir pra porra de um templo pra ver Deus? Certo? Acho que ultimamente, inclusive, o último lugar que você vai ver Deus é dentro de um templo, certo? Então, nesse momento, as amizades, a família, é mais importante você ter as coligações sérias. Então, se você tá fazendo as pessoas de jogo, acorda pra vida, irmão, não, não joga com a vida das pessoas, não, tá ligado? A gente não tem tempo para perder para isso, não, tanto de morte acontecendo, tanto de loucura, e você tá jogando, tá ligado? para a morte da pessoa, você tá jogando... É, perdendo seu tempo jogando a pessoa ali num projeto, tá hora, usou a pessoa daquele tempo e depois já era, descarta, tá ligado? Então, queria deixar essa reflexão aí pra vocês, tá bom, rapa? Ó, bom sabadão aí e se cuidem, se cuidem que o bagulho tá foda. É nóis.